Obrigada. a mais um fundo do baú e hoje eu tô recebendo aqui a minha colega Adriana Araújo, querida, me vou encontrar de novo vou encontrar, vou encontrar Bem, porque a gente teve, pra todos. teve uma convivência tão próxima né, na TV e aí depois eu saí, óbvio que e é coisas da vida, né acontece com todo mundo cada um vai tomando seu rumo, sua é. vida e fica mais difícil a gente não, se encontrar e a gente sente saudade, curte no Instagram dá uma luzinha manda uma mensagem assim, mas não é a mesma coisa não, não é a é mesma perfeita. coisa mas antes você já sabe que eu tenho que fazer o que eu chamo de Aladainha, perguntar se você já se inscreveu no canal youtube.com.br se inscreve no canal, aperta a notificação que é o sininho, assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado vai poder acompanhar as entrevistas também não deixa de curtir o vídeo, por favor nós merecemos, dá um like aí pra gente e também de deixar seu comentário comenta o que, que você gostou o que, que você gostaria de ver, quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú e tem mais uma coisa que é compartilhar né gente, mais e mais gente assistindo assistindo aos vídeos, mais e mais gente se inscrevendo no canal, quanto com a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos lá começando o fundo do baú com o baú da Adriana Araújo. Que gracinha que Tô é esse baúzinho um próprio! Bom, é uma malinha valise, valise <risos> que eu comprei num brechó em Nova York quando eu me mudei para lá para ser correspondente. Então, deixa eu mostrar minha malinha aqui, ó. Olha que linda, ela é bem velhinha, eu não sei a época, de que época ela é, porque no Brechó eles não tinham catalogado, mas aqui ó, Red Cap, então parece que é pra chapéu também. Será? Né? Pode Ou ser. Ou pode ser uma marca, pode não sei, ser que tem uma pessoinha aqui ó. Ah, isso aqui e... tem cara de 50, 60, é, bom, também não é, tenho é, nenhum conhecimento 15, assim, é. histórico pra dizer, mas. Aqui ó, o um jeitinho de abrir que eu adoro, é, abre aqui também, né? é. e ela é bem velhinha, ó, tá até rasgadinha aqui, mas eu não tenho coragem de mandar restaurar e trocar isso aqui, porque eu acho que perde o charme. Eu tenho um apego com mala, por incrível que pareça, eu tenho um apego com mala, eu tenho várias malinhas, então quando eu viajo, eu vejo, se encontro uma malinha antiguinha... Mas é vintage, né? O que você busca é isso, malas é, ou, é? ou, por exemplo, bolsa marroquina, na última viagem eu trouxe uma mala marroquina, feita de, tapete, de ta... restos de tapete, é legal. eu tenho uma fascinação por... Mala, mala, paleta, né, Freud explica, Freud explica. <risos> então, ó, vinta de assim, eu tenho várias. Tenho essa, tenho uma vermelhinha linda pra colocar a maquiagem que eu trouxe de Londres, tem uma redonda, até meio difícil de montar ali a decoração, porque ela é, é, é chapéu de, de noiva. Ah, de noiva. É uma mala branca de couro que coisa pra é você chique, transportar gente. o chapéu. Meio da época da valise, assim, as pessoas casavam no chapéu. E Nossa. tenho uma mala. Que Essa é a, digamos, mais valiosa, assim, porque eu comprei num antiquário londrino, quando eu fui fazer as Olimpíadas, e eu falo que essa mala salvou o meu casamento. Porque antes de ir para Londres, a gente estava muito antes de eu sair do Brasil para fazer esse trabalho, o casamento estava naquela estreia da bagunça. O meu marido é bagunceiro. Eu também sou um pouco, mas eu junto a minha bagunça, e uhum. ele esparrama a bagunça dele. Então assim, se entra na sala da casa, a mesa de jantar é sempre uma mesa de escritório e o criado e a mesinha do centro, sempre tem uma planilha, um texto, um cartãozinho, uma caneta e tudo é importante, nada é lixo. <risos> e aí, ó, a Madonna quer A participar. Madonna, vem Madonna, <risos> senta meu amor, senta. Tudo é importante, nada pode ser jogado fora. E a gente já tentando guardar, sempre perdi é, a coisa. É, e amada, vai guardando cada hora em um lugar, E né? eu baixei o i 5 do casamento, que é assim, tudo que ficar esparramado, Vai pra essa mala. Eu, a ajudante, a minha filha, quem pegar, vai botar na mala, que é uma mala maior. Fica na sala, na decoração. E ele sabe. Ele ideia. protestou, xingou no começo, que não queria. Hoje, ele leva as coisas e guarda na mala. Que então, legal. ele se organizou, ele sabe que tudo que ele precisa tá na mala. De tempos em tempos ele abre a mala, faz uma faxina, joga fora o que é papel velho lixo. E a mala tá lá na sala linda, londrina, salvou meu casamento. Que máximo, que máximo <risos> essa história. Que legal. <risos> falei que eu não sou de guardar muitas coisas mas isso aqui eu, é impossível não guardar que foi a minha primeira matéria ah, para um jornal está então, aqui ó e olha o, o assunto bem atual ah. corrupção de colo leva o povo às ruas a gente estava em pleno período do impeachment do colo. 96. Deixa eu ver a data aqui, ó. Dois? Okay. É, um. é, edição número 132, deixa eu achar a data. É 92. Setembro de 92, tá aqui? aqui ó. Tá aí atrás. Setembro de 92. Olha que bacana. Esse é. jornal Gala. chama Marco. Não, essa não é minha matéria. Eu era, eu era, ah, tá. eu era café com leite total. É, foquinha. A foca que a gente foca. fala em jornalismo. Ó, começando. O jornal chama Marco, existe até hoje, porque é um jornal muito bacana, que é o Jornal Laboratório da PUC. Tá. Eu fiz em Belo Horizonte. Também. Aqui. Então esse jornal existe há décadas. Eles já passaram da edição 300. E esse jornal de setembro de 92 foi quando eu fui aceita como Report. estagiária. Tá. É, eu era aluna, estagiária. E daí tá aqui ó, a minha primeira matéria que foi sobre um centro. Assinada. É, essa, duas né? é. nessa página. Ó. Ação Social auxilia crianças carentes. Que é uma matéria do bairro da faculdade de uma entidade social do bairro, e essa outra que tá aqui, doações ajudam o tratamento de portadores, de paralisia cerebral. Então, o comecinho da minha carreira, ainda na faculdade, essa é a cara do jornal hoje, é o mesmo jornal ah, que, que, que hoje bacana. já tem essa cara, e que eu guardo também, porque eles vieram a São Paulo, quando eles fizeram a edição de número 300, eles vieram a São Paulo me entrevistar, ah, que legal! Aqui, ó. E aí, aqui tem a foto na redação do Jornal da Record e eles falando é, me entrevistaram e fizeram uma reportagem sobre, é, que foi marcante para mim e foi realmente muito marcante. Eu devo muito o que eu aprendi a esse jornal, aos professores que eu tive, as pessoas que estavam... Não, comigo. é muito bacana o jornal, né, o jornal mesmo da PUC, muito é, legal, muito hum. legal. Então, eu... E você pensava em seguir essa linha de é, jornalismo impresso? Eu comecei no impresso, no impresso. Eu tá. comecei, é, primeiro aqui comecei como laboratório, né, como estagiária, mas depois quando saí... Eu fui para o jornal de economia, o Diário do Comércio, em Belo Horizonte. Comecei como repórter de impresso de economia. Então esse jornal é... Eu tenho um carinho é. e... e aí basculhei lá minhas gavetas para achar, pra trazer. Que legal! Então quem é estudante da PUC, um beijo para vocês. A faculdade sempre me pede para ir, eu tô devendo uma visita. Ai, filhos da PUC. Aliás, e quem foi que, um que teve aqui outro dia, que também era filha da PUC, vocês lembram? Foi alguém recente, eu vou lembrar e vou pôr aqui para vocês assistirem outra entrevista. Ah, Cris Flores! Ah, Cris é isso mesmo! Cris Flores também é da PUC. Eu vou dar aqui, olha. Ah, pra ele vai passando pela lá, então. Cris Flores também é filha da PUC, aqui de São Paulo também. Vamos lá? Mais um jornal? Mala de jornalista? Jornal? Tem Jornal! O que, que é esse? Pode pegar, Já pode pegar. pegar. É, vamos lá. É tudo isso? São os três é, jornadas. Tá. É, tá. Na verdade, eu, esse foi um momento muito marcante da minha carreira, que daí. Não foi suficiente só entrevistá-lo e só depois ficar revendo minha própria matéria. Eu queria ver o registro da vitória desse cara no mundo. Hum. Então, eu acho que o jornalismo dá oportunidades tão boas pra gente, né? E essa foi uma grande oportunidade da minha vida, que foi poder entrevistar... The Times. É, então que tem máximo. aqui, ó... No the, time, the Times, tem aqui, ó... The Sun. E tem aqui, na versão em inglês... China Daily. <risos> ah, que legal. Então tem, são várias matérias especiais. Um dia que esse cara provavelmente deve ter sido capa de cem, mais de 100 jornais do mundo. Tô chutando, obviamente, mas não é difícil imaginar que tenha sido isso. Que foi o desempenho brilhante do Bolt nas Olimpíadas de Londres. E a gente teve uma... Ei, Madonna. A gente teve um truque para conseguir entrevistá-lo ao vivo. O, o meu produtor foi com uma camisa da Jamaica. Pra ficar bem chamativo. E eu já tinha me encontrado com o Bolt, entrevistado, num evento que teve na Noruega, de patrocinador dele, mas pra, no pré-olímpico, na temporada ah. pré-olímpica. Aí eu perguntei o que eu precisava e no final eu brinquei e falei que ele era o Pelé das pistas. Ah, ele adorou. E ele adora futebol. O Bolt é um aficionado com futebol. E eu falei, ah, você é o Pelé das pistas. Eu sou do Brasil, então eu posso dizer que você é o Pelé das pistas. Ele riu, ele falou, ainda não. Então, quando, quando ele... Ganhou em Londres. Passando lá por todos os jornalistas. Que a gente fez, que quando ele veio na nossa direção, que tinha chance, a hora que ele, ou ele para ou ele passa. Você não pode agarrar o atleta. Claro. E aí, a hora que ele estava chegando, eu já falei, o Pelé das pistas, pra ver se ele lembrava. E aí ele abriu um visão ah, parou. Máximo. E aí falou que não era o Pelé das pistas ainda. Porque essa entrevista ao vivo com o Bolt foi no primeiro dia. Ah. Na primeira vitória dele, ele foi tricampeão em Londres. Nas ganhou nas três provas. Então na primeira eu brinquei, o Pelé das pistas, e ele entrou ao vivo. Nossa. Quando acabou, eu só fazia assim, que <risos> uma comemoração. Nossa, nossa. E depois, ainda ele disputou as outras duas provas, e aí eu consegui fazer mais uma entrevista no final, em que ele dá uma sambadinha na frente da nossa câmera, porque eu falei, agora Rio de Janeiro, sabe sambar? Que legal! Então eu, quis, eu comprei isso aí, comprando... Você é fãzona porque... dele? Eu acho ele um sujeito extraordinário. É, porque, é assim, extraordinário, realmente. O feito dele é extraordinário é. e eu acho que a gente pode falar de milhares de coisas que o Bolt tem que são interessantes, o foco dele, ah, mas o que mais me chamava a atenção, porque eu ficava observando pelos monitores, o antes da prova. A alegria desse cara, não era aquele cara assim que tá focado, focado. mas também. Uhum. Ele é alegre, ele é autoastral, alto, alto ele tem uma ginga, ele, ele tá focado, usado, é um pouco ele também. Então é. eu acho que ele é um showman. É. É, ele é um cara que quando, quando ele entra no estádio, aquilo se transforma de um jeito, quando você está lá dentro, é uma alegria. Ele levanta realmente o estádio e ele é todo é, carismático, total, ele é um Total, total. Por incrível que pareça, eu que não sou tão guardadora de coisas, não consigo me desfazer dos caderninhos de reportagens. Claro sim. São... Bloquinhos. Se eu guardar eu todo... tenho, já mostrei bloquinhos. Eu tenho o baú da Lu, né? Que aí eu mostro as minhas recordações. Já e eu já mostrei um bloquinho, bloquinho também. Um de vários, viu, porque eu tenho outros mil guardados aí. Gente, são 23 anos de jornalismo de televisão. Se eu guardar todos os bloquinhos, é. eu teria ter um cômodo da casa só para os bloquinhos. É. Mas tem alguns que eu não, não consigo. Então, esse aqui ó, é do G20. Foi quando eu fui para a Coreia, Sim, Coreia olha, do Sul, acompanhar o G20, quando a Dilma foi eleita. Ela estava eleita, mas não empossada ainda, uhum. no final de 2010. Então, eu tenho, e por tudo que eu apurei, as pessoas, os textos de passagem, ó, o Dilma Rousseff cumpriu toda a agenda do G20, mas foi discreta para não ofuscar Lula. Efetivamente, ela ofuscou Lula. O único momento em que ela talvez conseguiu ofuscar Lula, porque. O mundo inteiro estava curioso por isso aqui. Que expectativa. presidente era essa? Que é. mulher era essa? Não tinha nenhuma carreira política, nenhuma experiência como. Ah, como ah, um mandato, mandatos. Ele, eleita como política. E ela. Mas então tem tudo aqui. É. Tudo que eu fiz lá. E a, vou <risos> riscando. À medida que está memorizado, ou que já está escrito aqui, já está, já transformei no texto. Eu, então, na verdade. E eu, é aquela coisa, deixa eu ver a letra. Ah, não. É, é. A letra, <risos> olha aqui. Sente aqui o drama. Quem é que entende? Só a gente, né? Porque é durante uma entrevista ou durante alguma coisa que você tá ouvindo justamente uh, o pronunciamento de algum líder mundial, no caso do G20, você vai ali anotando, correndo tudo e só a gente entende, né? O rabiscão depois. Né? Esse aqui, ó, esse aqui é o casamento real em Londres. Ai, que legal. Dois. E a Cris Flores falou também, é. comentou também. E aí, olha como a gente tem que se preparar. Para fazer uma cobertura. Tudo isso aqui é leitura, apuração, checagem, para você entrar ao vivo e ficar horas ali falando, ah, porque a princesa passou para cá, passou para lá, o beijo, o sim, o vestido. Você tem que apurar tanta coisa e daí fica tudo aqui. E à medida que eu vou dando esses risquinhos. Já falou. Já falei, ou tá memorizado, ou já coloquei em matéria para não repetir, porque você faz uma cobertura de uma semana, matéria para amanhã, tarde, tá, noite. Nossa! Então, para você não ficar repetindo informação. Então, eu voltei de lá bem encantada me sentindo meio num conto de fadas, que foi mesmo, mas não é a cobertura mais importante. Assim, Chile. Né? Chile. É. Eu tava pensando, ela saiu Chile. da realeza é. do conto de fadas e foi cobrir, que foi uma cobertura muito, muito marcante, sorte, ah, que eu lembro Chile. muito bem, você ficou bastante tempo lá, que foi a, a, o soterramento dos mineiros no Chile. Né? É, 2010. E aí a gente transmitiu ao vivo o momento da, do primeiro resgatado. Saiu, saiu, sucesso na operação, aí está ele, ó felicidade Agora o filho, ele recebe o um abraço. Momento de muita emoção. O mundo inteiro acompanhando essas imagens. É o primeiro homem a ser resgatado. Que emoção, né? Nossa, muito. E aí foi muito interessante assim. E curiosamente, eu não tenho nenhum souvenir para te mostrar do meu baú. Porque a cobertura foi tão intensa, eu perdi os bloquinhos, uma e-sharp que eu usava no deserto, que eu era super apegada a ela, porque além das malas eu gosto das e-sharp, tá? <risos> perdi, perdi caneta, por quê? Nós fomos, eu li muito, mas me preparei mal, do ponto de vista de acampar. Eu não imaginei hum. que fosse necessário acampar no deserto. Nós conseguimos um hotelzinho, que a gente já tinha o contato na cidadezinha mais próxima, que era tipo 50 quilômetros, e eu achei acha. que daria para fazer o deslocamento todo dia. Chegou um momento que tinha tanta gente dentro da Minas San José, jornalista, eram mais de 2.200 jornalistas do mundo inteiro. Você não podia ficar saindo e perder o um lugar. Exatamente. É. E curiosos, que começaram a correr para lá. Então chegou um momento a gente tinha credencial, porque eles tinham que fazer credenciamento. A gente tinha as credenciais, mas faltando três dias para o resgate, eles anunciaram que... Eles iam fechar a entrada da mina. Quem tivesse dentro ficava, quem saísse não podia voltar. No final das contas não foi exatamente assim. Na reta final o jornalista que foi dormir em hotel conseguiu entrar. Uhum. Mas a gente ficou com medo de que aquela promessa fosse cumprida. E lá. Vamos ficar. A gente pegou, a gente dormiu em barraca emprestada de uma dupla de jornalistas colombianos. A gente comia biscoito recheado comida do acampamento, de doação, que as entidades iam lá pra doar as famílias e doavam para os jornalistas Eu lembro de comer, comer as empanadas, né, que parecem pastéis, pra gente mais parece é. um pastel, no acampamento. A gente comeu mal, mal, mal. Dormiu praticamente nada. Banheiro? Tinha uns químicos lá. lá. Lu, eu não posso não. te falar o que é isso. A dor de cabeça que eu senti por isso. Comendo mal, praticamente não tinha banheiro. E condição climática também, né? Deserto, banheiro? super é. quente durante o dia, 5 graus durante a noite, na época que foi banheiro terrível, então as condições de trabalho eram terríveis, mas a história era extraordinária. Tanto que, perto da meia-noite, quando o primeiro mineiro foi resgatado, eles colocaram telões na mina e eu fiquei no meio da, da mina com as famílias, para narrar ao vivo a alegria, a comemorar uh -huh. as das famílias. Quando o mineiro primeiro saiu, era mais do que final de Copa do Mundo, era mais do que o Brasil campeão ou o Chile campeão do mundo. Era uma uma mina, de, milhares de pessoas numa mina, à noite, meia-noite, pulando e gritando e chorando, e eu no meio eles me abraçavam, como se eu fosse da família. Você não consegue não chorar. Entre é, é, chorando. Eu já estou com vontade. Né? Eu, Imagina a emoção, gente, gente. Todas as vezes que eu me lembro, eu me emociono. É. Porque assim, é uma vitória da vida e é uma vibração, uma. A mina inteira torcendo para que desse certo. 69 dias? 69, 69, 69 anos de profundidade. 33 é, homens, nossa. e os 33 saíram. Nossa. Então assim, eles me abraçavam, eu entrei chorando ao vivo. Nada. Não tem como você não ficar inteira arrepiada com aquela história. É maravilhoso. Quando o primeiro saiu vivo, pra eles era o sinal que ia dar certo. Que os 33 iam se salvar. E foi efetivamente isso. Sim. Então assim, eu tenho um carinho enorme por essa cobertura por várias razões. Pela dificuldade que foi, foi um teste de fogo. Pelo trabalho em equipe que eu consegui fazer com duas pessoas. Humberto, ah. um cinegrafista Lagoa, paraibano, paraibano que hoje está lá na Paraíba de novo, que está aqui com a gente, que é um cinegrafista maravilhoso, e a Rosana Mamani, hum, maravilhosa, produtora aqui do Jornal da Record, trabalha no Jornal da Record hoje como editora. A gente fez um trabalho de equipe assim, de que a gente se deu as mãos assim, a gente está no sal, não tem comida, não tem banheiro, não tem banho, não tem onde dormir. Nós éramos três, sabe? três mosqueteiros ali. E a gente conseguiu fazer uma cobertura que eu me orgulho dela e eu poucas vezes sei que eu posso me orgulhar de uma cobertura. Eu sou muito crítica uh -huh. ela, muito exigente. Essa eu sei que eu fiz, para o Brasil, a melhor cobertura. Agora, pela primeira vez, nós fomos autorizados a chegar exatamente na área onde foi feito o resgate. O guindaste estava instalado aqui, já foi retirado e o túnel fica aqui, exatamente abaixo desta tampa. Que já está soldada. Enquanto o túnel não for fechado, esta tampa vai ficar aqui, por questões de segurança, para que não haja qualquer outro acidente. Baú tem que ter foto, de dois momentos da minha carreira. Aqui, 2002, a minha chegada em Brasília, na cobertura, na verdade 2003, né? primeiro de janeiro de 2003. Eu cheguei em 2002 aqui à posse do Lula, foi uma primeira grande cobertura em Brasília, ainda pela Globo. E aqui, 2006, minha semana de estreia, não é o da estreia, mas é pela roupa eu sei que não é o da estreia. Mas é a estreia no Jornal da Record. Cabelo curtinho, sério, curtinho, é? com medo verdade. de errar. Ah. <risos> Nossa, compenetrada completamente, né? <risos> São quantos anos, então, já de Jornal da Record? É, teve um break, que é, você saiu. Quase correr. quatro anos na primeira temporada. Aí saí para ser correspondente, quando a Ana Paula Padrão apresentou quatro anos com o Celso. E agora quatro anos de novo. É são, é, são quase 12 anos de Record já, é isso mesmo. Não posso achar de falar do marido, né? Senão ele acha que ele não tá no meu baú. É um casamento hippie. Ah! Uma chapada diamantina. E esse papelzinho o quê? Aquela coisa tipo entrelaçada? É, mesmo? é a tal. gente colocou na mão. Tá. E tinha uma, um plano que a gente tenta cumprir de viajar pra muitos lugares. Foram vários papelzinhos. Ah. E um papelzinho era. Dos votos do casamento, casamento Riponga. É o Chico que você conheceu na Record. Conheci na Record. Conheceu na Record. Então, a Record me trouxe. Muita coisa boa, coisa boa, boas, sem dúvida. Olha lá, que trabalhinho. Ele trabalhou por pouquíssimo tempo na Record. Foi. Um ano. Saiu, saiu pouco depois que eu cheguei. Que legal, já São né? 11 e deu anos. Deu certo as coisas, Olha, 11 anos já. E, tchan tchan tchan. Não é novidade pra ninguém a coisa mais importante que eu tenho na vida e no baú diz respeito a essa menininha aqui, ó linda, né? sua única filha minha única filha, que acabou de fazer 20 anos aqui ela tinha poucos meses ela tava, ó, tinha acabado de aprender a se sentar ela se chama Giovana e eu falo que o um grande souvenir que eu guardo no fundo do baú que eu vou guardar comigo até os últimos dias da minha vida é isso aqui, ó que eu acho que deve dar pra entender o que que é essa é a forma em gesso da perninha direita da minha filha quando ela nasceu. Minha filha nasceu com uma síndrome ortopédica, um problema genético, que não tem uma explicação até hoje. É... E ela. vocês. O Guilherme foi um ortopédico e fez o primeiro gessinho. Esse foi o primeiro gessinho dela. Mas como a perninha era muito pequenininha, na verdade eu tenho alguns outros, mas poucos. É, porque, na verdade, ela deveria ter conseguido segurar isso na perna para uma semana depois voltar e eu, eu, o ortopedista cortar e tirar. É falando, Mas com a perninha muito magrinha, ela se mexendo, escapou da perninha dela e aí eu guardei ele inteiro. Eu acho que escapou justamente para eu guardar no fundo do meu baú e no meu coração, assim. Porque, como vocês veem, a minha filha ela tinha uma perna muito diferente. O pé praticamente não existia, ela com um calcanhar que praticamente não existia. E ela precisou de 10 cirurgias para conseguir hoje andar, correr, pular, dançar. Ela pode fazer tudo. Ela é uma menina independente que tá fazendo pré-vestibular, cursinho para tentar medicina. Medicina? Algo que me surpreende muito, porque não tem médicos na família. E depois de tantas cirurgias, tantas vezes anestesia geral, tantas vezes morfina para dor, ela fez cirurgias muito pesadas, muito dolorosas. E ela é uma vitoriosa, ela levou tudo com uma serenidade, com uma calma. Então isso aqui para mim, é o significado de, dessa pecinha que eu guardo com tanto carinho é que assim, as coisas às vezes inesperadas da sua vida, difíceis, as notícias que inicialmente parecem ruins, podem se transformar na melhor coisa da sua vida. E isso é o que eu vivo há 20 anos com a minha filha. Foi Obrigada. bem difícil um bebê aos 25 anos, eu fui uma mãe jovem, foi bem difícil receber a notícia de que eu teria um bebê com uma diferença física, eu passei momentos de aflição, de apreensão, mas eu recebi do universo de Deus uma dádiva, um presente maravilhoso que é a minha filha, e a gente transformou essa perninha aqui com muita perseverança, Nossa. transformamos essa perninha aqui numa perna que é diferente. Que é cheia de cicatrizes, ela não tem todos os dedos do pé, ela tem um calcanhar que é um pouquinho suspenso, ela tem dificuldade de usar salto, mas usa! Uhum. Usou na formatura, mas a gente conseguiu transformar essa perninha aqui na perna que ela tem hoje e que foi com muita luta e que ela está feliz da vida. Recentemente eu perguntei para ela se ela acha que eu tomei a decisão certa quando eu decidi não amputar porque quando ela tinha um ano e pouquinho, um ano e dois meses, por aí, um ano e quatro meses eu tive um diagnóstico, um prognóstico, médico assim, muito negativo, um dos médicos que eu fui. Que não ia ter jeito. Que e nem... ele, em 20 minutos de consulta, ele disse, melhor amputar, tira, põe uma, uma órtese e está resolvido o problema. E eu perguntei para ela, eu decidi por você, que você tinha um ano e pouquinho. E isso é muito difícil, né? você decidir, mas certeza. é função de mãe. É. Eu decidi por você, você acha que valeu a pena? Você acha que, ou você acha que ter crescido com uma órtese, porque tem casos que não tem jeito, tem que amputar mesmo. Você acha que acredito com uma e teria sido melhor? E ela falou assim, não. Eu sou muito feliz por você ter escolhido tentar salvar minha perna. Então, que todas lástima. as vezes que eu olho, todas as vezes que eu falo, eu me emociono porque é um sinal de uma vitória e de uma benção extraordinária que eu tive na minha vida. É. Dri, adorei seu baú, Ai, que coisas especiais para fechar com chave de ouro. Que maravilha, muito obrigada por obrigada. obrigada. contar suas histórias pra gente, tanta muito coisa bom. boa, muito que bom. você tenha muitas mais pela frente, muitas mais vitórias pra você e pra Giovana, muitas matérias maravilhosas. Quando a gente fizer um novo Fundo do Baú daqui a 10 anos, você volta pra contar muito mais aqui pra gente. Gente, olha, quem me seguir nas redes sociais, eu não sou muito de Facebook, eu vou me, me disciplinar uh -huh. e abastecer mais, eu esqueço, eu uso mais o Instagram, que é Adriana Araújo Underline, em breve, se Deus quiser, vocês viram aqui um pedacinho da história da Giovana. eu vou estar lá berrando, gritando, que ela vai passar um vestibular de medicina. Ai, que orgulho, Todas né? as tomara. minhas energias. Puxa, tomara. E as minhas também, pode contar <risos> as nossas, né, gente? Obrigada pela companhia de vocês também. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, que maravilha de conversa com a Adriana Araújo. Compartilhar, espalha aí pra todo mundo. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo, até lá. Beijo, foi ótimo. Dri, querida, muito obrigada pela entrevista no fundo do baú, foi uma delícia. É bom, abriu o coração e o baú e o coração. Nossa, o baú e o coração. Isso aqui é um presente pra você obrigada. da Brava e então, Cosméticos, que são cremes ah, maravilhosos, eu espero que você goste. Obrigada. E agora chegou o momento da Polaroid já que é um programa sobre recordações. Vai aqui mais uma pra você, uma foto. Pra você guardar oh, saiu. Ah, <risos> saiu Saiu Olá, Adoro! Daqui a pouquinho vai aparecer a nossa pontinha. Ah, é pra mim? É, é pra adorei, você, adorei. Eu adorei a verdadeira. ideia! A minha filha tem uma polarela eu um tchau. e ela fica economizando o papel. É. Não, não, tenho poucos agora. Eu quero tirar várias. Uma delícia, viu? Pra marcar esse nosso encontro que eu adorei. Demorou pra sair, mas sempre bom te ver, querida. Bom, bom. Beijão! Vamos marcar um jantar agora pra gente conversar sobre outras coisas. É, é, é. Ai, a lhambra é uma coisa maravilhosa. Que eu também agora não sei. Ele fica em Sevilha? Ai, gente, é minha memória. Por isso que eu gosto dessas coisas. Que aí depois eu tenho que ler tudo. Olha, o Museu de Alhambra. Deixa eu ver aqui se eu acho onde é. Granada. Achei.